desafiando eles, desafiando eles, desafiando eles a contraditarem esses mais de 60 textos que eu citei. Vamos para Hebreus? Olha, é só alguns textos, tem muito, muito mais. Eu só estou citando aí uns 60 textos, tá? Vamos lá. Destaco Hebreus 2, do versículo 1 ao 3. Portanto, convém-nos atentar com diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação a qual Começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Se você ler o texto todo, se você ler o capítulo 2 todo de Hebreus, você vai perceber que Paulo está exortando eles a permanecerem firmes na verdade. Mas como eu já disse, isso não para salvação, mas para testemunho de Deus. Entendeu? Porque Paulo, certa vez, ele vai dizer assim: que o nome de Deus não é blasfemado na boca dos gentios. O nome de Deus é blasfemado na boca dos gentios por nós, para o nosso testemunho ruim. Então você percebe que várias vezes Paulo está exortando o povo a ter um bom testemunho não para a salvação, mas para a glória de Deus. Porque eu vou voltar a dizer. Se, a gente, se pela nossa força nós temos que nos esforçar para permanecer é, santos, nos esforçar para permanecer e, e, e tal. E se tudo isso for para a salvação, então, mais uma vez eu digo, não é pela graça, é pelas obras. Mas Paulo está dizendo, nós temos que permanecermos firmes, entendeu? Para a glória de Deus. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Escapar do quê? Da justiça de Deus. Porque uma coisa você tem que entender. Até a gente fez um estudo na igreja a respeito disso um dia desse. Até os salvos terão uma, uma, uma punição. A Bíblia diz que todos se apresentarão diante do tribunal de Deus, seja pequeno, seja grande, todos. E a Bíblia vai dizer que o julgamento começará pela casa de Deus. Entendeu? Então, é, é, é, nós seremos julgados pelas nossas obras, mas não para a salvação. Até, o, até o, aquele que está salvo será julgado pelas obras, mas não para a salvação, para a glória de Deus. Nós temos que entender isso. Não é porque você vai ser salvo, que as suas obras más não serão julgadas. Serão julgadas, sim. Porque mesmo você sendo salvo, você tem que permanecer firme para a glória de Deus. A Bíblia fala da perseverança dos santos, de um bom testemunho dos santos. Isso não é para a salvação, porque se for para a salvação, então eu sou salvo pelas obras. Não é pela, não é pela graça mediante a fé. Vamos continuar destaco esse aqui, um super destaque vamos lá para o texto Hebreus 3, do 14 ao 19 antes exortai-vos vou começar a ler pelo versículo 13 antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado, porque nós tornamos participantes de Cristo se retervam, retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim enquanto se diz hoje se ouvirdes a voz não endureçais o vosso coração como na provocação preste bem atenção nessa, nessa palavra como na provocação porque havendo alguns ouvido a provo... ouvido o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se manifestou, se indignou por quarenta anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Presta bem atenção, eu tenho que entender que o escritor os hebreus aqui está falando com Hebreus. Por isso que ele cita Moisés. Versículo 16 ele está dizendo assim, ó. Porque havendo, havendo alguns ouvido, o provocaram mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Aí no versículo, no versículo 15, olha só. Enquanto se diz hoje, se ouvides a, a sua voz, não endereçais o vosso coração como na provocação. Que provocação é isso que ele está querendo dizer? A provocação dos filhos de Israel no passado, que eles provocaram o Senhor no deserto e morreram no deserto. Então Paulo está falando assim, olha, não, faramos, não façamos isso mais. Não provocamos mais a Deus, porque nós temos testemunho do que aconteceu no passado quando eles provocaram a Deus por sua incredulidade e morreram todos no deserto. Aleluia! Aí eu volto a dizer, Paulo está dando um exemplo para que a gente permaneça firme na obediência e crendo em tudo que Deus está dizendo para nós, para nós, nós não sermos é, espelhos daqueles que desobedeceram a Deus no passado Mas que nós sejamos hoje irrepreensíveis E sejamos testemunhas de Deus na terra Para que fazemos isso para a glória de Deus E não para a salvação Mas que nós obedecemos a Deus como, como uma atitude de agradecimento Por termos ter nos ter salvado Porque eu vou voltar a dizer Se a gente for fazer tudo isso para ser salvo então, nós não somos salvos pela graça, nós somos salvos pelas obras. Paulo sempre exorta para a gente permanecer firme. Isso tudo não é para salvação, mas para a glória de Deus. Para que a gente não venha fazer o que o povo fez no passado, desobedecendo a Deus, provocando a ira de Deus, como o ímpio faz hoje. Porque eu vou repetir de novo o que João disse, quem é de Deus não vive pecando. O pecado na vida do salvo tem que ser, é, como que eu vou dizer, o pecado na vida, eu sempre digo isso, o pecado na vida do salvo tem que ser um acidente e não um estilo de vida. E o salvo, ele vive assim. Muitas das vezes ele peca, mas por acidente, não por planejamento. Paulo aqui não está falando de salvação, ele está falando com, com os hebreus, lembra, recordando ele, eles o que aconteceram no passado, como que a ira de Deus despertou sobre eles, né? para que a gente não venha fazer isso de novo, não desobedecer a Deus, não viver na desobediência, mas que forçamos a viver em agradecimento por Deus ter nos salvado. Leia o contexto todo de Hebreus, nós temos que fazer isso. Eu estou dizendo Paulo aqui várias vezes, mas é, os escritores os Hebreus, né? do jeito que escreve a carta, a gente dá a entender que é Paulo. Eu tenho quase certeza que é Paulo, mas a gente não pode afirmar né mas perceba o que o escritor está dizendo. Para a gente permanecer fiel a Deus, permanecer é, em bom testemunho para com Deus. Isso não é para salvação, isso é para glória de Deus. Vamos continuar. Também destaco o Hebreus 5, 9. Esse texto aí não precisa nem falar muita coisa. né Sendo ele consumado, veio a ser Causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. E nós sabemos que esses que lhes obedecem são os filhos de Deus. São aqueles que estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. É aquele que o pai deu. Não é aquele que decidiu querer a Deus. Decidiu querer a salvação. Decidiu querer obedecer mas é aquele que Deus arrancou dele um coração de pedra e colocou nele um coração de carne. Interessante que a Bíblia fala isso. Né? E escreverei no teu coração, na tábua do teu coração, a minha lei. Então é Deus que fez isso, não é o homem. E arrancarei o seu coração de pedra e colocarei um coração novo de carne. Então não é o homem que faz isso, é Deus. Então é Deus que muda o nosso coração e coloca ali a fé, para que através da fé alcançamos a graça, de ser salvos. Não adianta, quem vai obedecer é quem é de Deus. Hebreus 10, do 37 ao 39. Porque ainda um pouquinho de tempo e que há de vir, virá e não tardará. O que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Quem viverá pela fé? O justo. O justo e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele versículo 39 nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição mas daqueles que creem para a conservação da alma olha que coisa maravilhosa o versículo 39, o versículo 39 está dizendo, nós porém não somos daqueles está falando aí de dois grupos separados dois grupos diferentes Porém, nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Olha só o que o escritor está dizendo aí. Ele está fazendo uma, uma, uma separação aí, ele está falando de dois grupos diferentes, aqueles que tiram para a perdição e aqueles que se retiram para a conservação da alma. Olha só, então tem duas linhagens aí. E essas, essas duas linhagens, com certeza, são os filhos das trevas e os filhos da luz. Os filhos do diabo e os filhos de Deus. Os filhos das trevas se retiram para a perdição, mas os filhos de Deus, os filhos da luz, eles se retiram. Né? E são daqueles que creem para a conservação da alma. E quem são esses? Os escolhidos, meu querido. Os escolhidos de Deus.